era entre os espanhóis e os portugueses e depois os espanhóis vinha aquele batalhão de lá para combater e os portugueses não tinham gente para fazer isso e meteram luzes nas cornos das cabras ali na serra de, cima, de, de, de ali luzes naqueles dias, eles chegaram a colar o monte, daquele monte a colar, e viram tanta luz e tanta... ei, que aquilo é o fim do mundo de gente, e fugiram, e, e, e ganharam na batalha com as cabras. Quando as cabras, juntaram as cabras, e havia muitas, e então espetaram uma vela em cada lau, a luz que tinha. Uh, em cada corno, eles viram aquilo alto, que a gente é muita, vão fugir. <risos>